Olá, amigos da comunicação! Eu sou Anderson Cardoelli e esse é o Fala Editor! A reportagem do Night Center, reproduzida nesta semana pelo Portal Comunix, mostra que cada vez mais marcas tradicionais da mídia impressa estão investindo, estão focando 100% as suas operações no digital. Em setembro, por exemplo, a Gazeta do Espírito Santo deu fim à sua versão impressa diária. Agora, o jornal vai às bancas de forma semanal. Algo similar aconteceu mês passado em Santa Catarina. O grupo NSC, lá do estado sulista, é, resolveu acabar com três de seus jornais diários. Agora eles vão às bancas, assim como a Gazeta do Espírito Santo, é, circulam uma vez por semana e aí me veio o questionamento e os grandes jornais? e os jornalões? e quando a gente fala em jornalões jornalão a gente pensa certamente não só eu como boa parte do público seja jornalista ou não pense em Folha de São Paulo Estadão e o Globo e como que esses, essas marcas né? não, não dá para chamar só de jornais? como que essas marcas estão investindo no online, como que elas estão vendo essa mudança de consumo do público, né? que cada vez mais consome notícias por meios digitais, meios online e não no impresso. Né? Eu mesmo tenho um breve relato a fazer, que mês passado, em outubro, fui num evento da NJ aqui em São Paulo, falando de desinformação, fake news, e num evento de jornalistas com palestrantes representando as grandes marcas jornalísticas do país, eu admito que não vi ninguém lendo jornal impresso, então é, é um sinal ali do, do consumo do público, até mesmo dos jornalistas que trabalham em jornais. E, e vendo, cobrindo pelo próprio Comunique, se tem acompanhado que o Estadão, entre esses três grandes jornalões, é, está mais organizado no quesito ali da, da operação virtual. É, recentemente noticei com exclusividade, destacando a parceria que o Estadão tem feito com o Google, o Google News, a né, iniciativa para valorizar a imprensa, obviamente no online, e o Estadão revelou que desde o ano passado tem mais assinantes do digital do que do impresso. E na, na entrevista com um os executivos do jornal, é destacado isso, né, que agora o estadão está pensando cada vez mais em formatos, em soluções pensadas no digital. É, exemplo disso, que até é mencionado na, na reportagem, é o br político, site aí que é, é conduzido pela pela Vera Magalhães. E, e aí acompanhando, vendo o noticiário, eu vejo que o Globo também tem investido, né, claramente investido ali no, no online, né, tanto que ah, o pacote digital de, de O Globo é o destaque da promoção que, que a marca, né que o jornal está fazendo para essa Black Friday. Você vê como sinaliza até o, o foco agora do, da marca, né do veículo, no online. Né? Entra na Black Friday, inclusive destaca a Black Friday, né? o pacote digital tá, tá, tá em primeir, é o primeiro item, em vez de, de da, do pacote ali que divulga a versão impressa. Então eu vejo que o Estadão cada vez mais né, tem, tem focado no digital, inclusive revelando, mostrando ao público que a, a, a sua versão digital já é maior que a impressa, o Globo tem se organizado, tem estruturado site, canais ali no, no online para conversar com esse novo consumidor de notícia, e enquanto a eles eu vejo, né, não tem como eu esboçar um prazo, mas se é para arriscar, já que aqui é para o editor falar, eu imagino que no prazo de 3 a 5 anos eles vão descontinuar suas versões impressas, pelo menos ali em formato online, né a aliás, a periodicidade diária, talvez algo duas vezes por semana, até mesmo apenas uma edição impressa circulando, por, por semana assim como já aconteceu aí nos últimos tempos com a Gazeta do Povo do Paraná e agora a Gazeta no Espírito Santo e os três jornais mantidos pela NSC em Santa Catarina é, eu vejo que eles já estão mais bem estruturados enquanto a isso agora enquanto o Estadão e o Globo têm dado passos ali para se estruturarem de vez ali a suas operações no digital, a Folha de São Paulo me parece que vai ao contrário. Não parece não querer aceitar que o impresso está perdendo público. Não né? insiste muito em, em conteúdos para o impresso. Muitas reportagens exclusivas são seguradas para circularem na versão impressa e ok, depois são reproduzidas também no site da Folha. Mas eu vejo que a Folha ainda está com pensamento muito da mídia em papel, da mídia tradicional. Exemplo disso, que enquanto os seus principais concorrentes estão investindo ali em, em formatos digitais, a Folha parou, inclusive, de usar o Facebook. Nossa, que decisão estratégica, né? Só que não. E a Folha ainda pesa contra ela, a questão que tem a briga familiar. Isso é público, já foi noticiado que tem a briga ali entre irmãos pelo comando da, do jornal em si, né, Luiz Frias com a, com a Maria Cristina. Questões até judiciais como alguns outros sites já, já noticiaram. Então, essa é a questão, vejo que Estadão e o Globo estão se estruturando no digital, internamente sinto que o comando ali dos dois jornais já aceitaram que o online superou o jornal impresso, mas na Folha não. Isso é uma pena para a própria marca paulistana, que é a Folha de São Paulo.